Pessoal, esse tutorial é o primeiro de uma série de tutoriais que vai abordar o fluxo editorial no JS3, complementando assim a capacitação que está sendo oferecida pela biblioteca universitária, e então a gente vai nesse primeiro momento fazer uma simulação bem detalhada do processo de submissão de um artigo. A gente inicia entrando com o login e senha de um usuário que foi pré-cadastrado como autor como esse usuário é apenas autor já vai diretamente para a página de submissões então vamos clicar em nova submissão no passo 1 da submissão vocês podem ver que é exatamente igual ao JS2 a gente vai selecionar a seção clicar em todas as opções lembrando que todas as opções são pré-configuráveis pelo editor e pode reduzir toda, todas aquelas caixas, apenas uma, se quiser. A parte de submissão do documento aqui começa a ter as diferenças. Enquanto no JS2 tu tinha apenas a submissão do texto principal e documento suplementar, aqui tu tem uma vasta gama de opções que também são pré-configuráveis, você pode excluir algumas opções e... Inclui outras. Feita a transferência, continuar. Metadados não é um item que precisa ser modificado, mas hoje a três 3 permite que tu edite o um metadado. Então, se quiser fazer qualquer ajuste no nome do documento. Finalização: se quiser enviar um outro arquivo, mas não é o caso, vamos só concluir. Salvar e continuar. A parte de metadado do artigo, diferente também do JS2, o 3 ele oferece algumas opções a mais, como o prefixo, o título principal e o subtítulo. Cabe aos editores decidir se vão querer fazer uso desses campos extras ou se vão continuar mantendo todo o título num único campo. Se o texto tiver com autores, basta clicar em Incluir com autor. A gente vai poder incluir um a um os demais contribuintes do artigo. Aqui no caso a gente não vai incluir nenhum coautor. Vamos fechar a janela. A gente também pode editar os nossos dados como autor aqui nesse, nesse momento da submissão, preencher alguma informação que faltou implementar dados, o Arsid, que já é obrigatório em algumas revistas, uh, URL, preencher com o seu Lattes por exemplo, biografia, importante, pois vai estar disponível para os leitores a sua biografia, uh, lembrando que nome e sobrenome, o ideal é que seja preenchido exatamente como a pessoa se cita no Lattes porque depois é através desse metadado que é gerado o XML que registra o DOI, e se não tiver exatamente igual tá no seu LaTeX, vai dar um erro, vai dar um erro e pode isso atrasar bastante a inclusão dessa obra no seu currículo. Até a lista de coautores é uma, uma instalação, já vem tudo com instalação padrão do JS, e daqui a categorias em diante são itens que são pré-definidos pelo editor, se ele quer cobrar esses itens do, do autor ou não. A gente dá uma passada rápida aqui nas categorias. Categorias é... você cria uma listagem de categorias da sua área, por exemplo, e na hora da submissão do texto, o autor informa em quais categorias o texto se enquadra. Quando um pesquisador for, pesquisador for procurar por categorias na revista, o texto vai estar lá disponível. Informações de cobertura é uma delimitação regional e temporal de abrangência do artigo então estou falando de ensino de história no Brasil na última década então Brasil 2010 2020 área do conhecimento história palavras chave as mesmas do texto então, vamos botar aqui especificado ensino posso colocar história do Brasil poderia ter colocado século 21 também já que é da segunda década do, do século agência de fomento quando houver e as referências todas as referências que estão no arquivo é só copiar e colar para esse campo tem grandes segredos só vai continuar esse é basicamente o último passo da submissão apesar de mais duas ações do usuário aqui a gente vai Finalizar o texto. Ok, o texto em si está submetido. Agora seria só fazer o logo. Não se preocupem com essas notificações, que é porque o nosso sistema de e-mail está desabilitado. Mas quando o sistema estiver ativo, isso não vai aparecer.